INVOCAÇÃO DA PROSPERIDADE Amada Presença Eu Sou, Clamo agora por Luz, Amor, Sabedoria, Poder e Iluminação. Eu Sou a Vitoriosa Presença Conquistadora em qualquer empreendimento que desejo, porque eu sou agora o domínio pleno de toda aplicação que eu faça. Eu sou a presença em toda ordem que dou, cumprindo-a e preenchendo-a. Eu sou a presença que me permite ver ou ouvir com a visão e a audição internas, Amada Presença Eu Sou, peço-lhe discernimento quanto ao plano a seguir, bem como a maneira de qualificar a circunstância. A Amada Presença Eu Sou é o perfeito equilíbrio, é o poder é a inteligência, é o amor que governa toda perfeição. Tenho minha presença, eu sou, que é inteligente, portanto sou impermeável às sugestões de qualquer espécie, sejam boas ou más. Recordai a máxima. Saber, ousar, fazer e calar. Saber é conhecer a verdade, ousar é empregar a fé, fazer é proceder da melhor forma que sabeis. calar é manter silêncio e respeito de vossos atos, tratamentos, desejos e necessidades.